Lá, meus amigos, sejam muito bem-vindos. O ser humano busca a felicidade e ela dá a impressão que nunca chega, porque ela está sempre longe. Vou ser feliz quando eu fizer isso, vou ser feliz quando aquilo... Está sempre numa condicional. Então, o que acontece é que nós estamos programados e acreditamos que certas coisas vão nos fazer felizes. Agora, para que eu possa fazer uma mudança no meu modo de ser, ou mudar, né, querer aquilo ou não querer, né, aquilo que eu estou desejando, ou então eu posso também começar a trabalhar em mim para que eu consiga atingir aquilo que eu quero, aquilo que eu penso que eu quero. Estou dando uma uma volta aí para dizer o seguinte, é, exige, você na verdade não escolheu aquilo que você quer fazer, é, foi escolhido dentro de você mas você pode mudar isso então se eu quero mudar meu comportamento vou quero mudar os meus gostos eu quero me tornar uma pessoa diferente primeiro lugar eu tenho que saber como a minha máquina funciona não dá para eu por exemplo assistir curso desses que eu já falei sobre isso em outros vídeos né esses cursos de automotivação de ficar rico e milionário, cara, aquilo não vai acontecer. Não tem como acontecer, porque você não está programado para aquilo. Então, só vai acontecer para aqueles que estiverem programados. Mas quem está programado para que aquilo aconteça, ele não precisa assistir aqueles cursos. Então, aquele curso vai ser dado só para aquelas pessoas que, né, a maior parcela daquelas pessoas, não vão atingir seus objetivos. Mas é possível mudar isso. Então, como é que eu vou mudar? Através de eu mudar as representações das coisas para mim. Mas para que isso comece a acontecer, é necessário que eu saiba quem eu sou. Como é que a minha máquina funciona né? para mim poder saber o que eu devo mudar? Se eu tenho um carro lá, ah, o carro está engasgando muito e não consegue andar. Hum, pode ser que seja gasolina de mal qualidade, pode ser que seja o né, um centro de distribuição. Bom. Quando você sabe qual é o problema, você vai encontrar a solução. Para que você comece a observar mais como você funciona. Se você assistir outros vídeos meus aqui, você vai conseguir fazer uma conexão entre eles. Então eu vou dar uma pista agora, para você começar a observar uma, uma ferramenta de evolução. O nosso cérebro tem três centros de inteligência. Que é o centro ativo do fazer... O centro emocional e o centro teórico. Então, o centro ativo é o que põe a gente em movimento. São aquelas pessoas que saem brigando, saem fazendo na hora, não querem nem saber. Né? São do fazer. Outras pessoas são emocionais. E essas pessoas é, se envolvem né? emocionalmente, tem o um coração para comandar. E as últimas pessoas são as pessoas teóricas. Então, essas pessoas teóricas são as que viajam na maioria que sou eu. Né? fica viajando e tal, sempre planejando. Agora, existe dentro do primeiro centro de inteligência, que é o, o, centro, o centro ativo, ele tem uma subdivisão. Tá? E essa subdivisão, todos os seres humanos têm. Nós vamos chamar de subtipo. Então, este subtipo, é, vai dar a, a maneira como você se comporta. Então, se você quer mudar sua vida, vai ter que conhecer isso. Eu sou um padrão de comportamento sete, sou um etnia tipo sete, subtipo sexual. Então, agora você vai começar a entender o seguinte. Os, né, todos nós temos esse subtipo. E que são os seguintes, um, se chama preservação, dois, se chama sexual e três, se chama é, social. Então, todo ser humano tem uma dessas três tendências. Preservação, são as pessoas que buscam ter um nome limpo, ter casa, trabalho, família, aquelas coisas que lhe dão segurança. Né, que elas querem ter lá como segurança. As pessoas com o subtipo sexual são as pessoas que estão mais voltadas à sexualidade, à sexo. Né? Existem livros de, de diagrama que o cara fala lá uma história, história, porque eles têm medo de falar. É a vontade de sexo, de relacionamento com, outra, com outro sexo, ou com o mesmo, sei lá, mas que é relacionamento sexual. Né? São os mais fortes, inclusive, mais pesados, né? Que sejam mais fortes, são mais pesados. E aí existe o subtipo social, que são as pessoas que gostam de se associar, de conversar com outras pessoas, bater papo, né? Os hippies, por exemplo. Né? Então, as pessoas que frequentam a maçonaria ou que frequentam, por exemplo, o Rotary Lions, eles têm... Todos nós temos uma conotação. Então... As pessoas de padrão preservação vão buscar estes grupos porque eles querem estar dentro de um grupo para se sentirem bem, para conseguir fazer negócios, para poder realizar, né, atingir seus objetivos. Então eles estão lá como relacionamento de negócios. Não seria só isso, mas vamos supor que seja por aí. As pessoas de padrão de sexual vão mais buscar olhar o sexo, olhar as pessoas, né, paquerar, namorar, mas não significa que vai lá paquerar, quem é casado vai lá paquerar e namorar. Mas tem dentro dele as pessoas menosprezam o sexo, fazem como se ele fosse sujo ou qualquer coisa assim, e não, não é. O ser humano tem duas forças extremamente fortes que elas matam por isso, que é a fome, né, a comida e o sexo. Ah, então o sexo é extremamente forte. E aí existem pessoas que são extremamente sexuais. Não tem o que falar, é um fato. É, pode tampar o sol com a peneira aí, ou de jeito que você quiser. É, tem uma pessoa, amiga minha, que é casada com uma pessoa sexual, onde ele está casado há 30 anos. Mas onde ele vai, ele fica olhando paquerando, assim. Tá? olhando, é descarado, na verdade. Entende? Mas isso está nele. Não que ele signifique que ele vai levantar e vai lá fazer qualquer coisa. Tá nele. E daí existe o subtipo eh, social, que são também as pessoas que vão para a rota, a maçonaria, todos esses grupos aí, eles vão, na verdade, para ter um contato social, bater papo, conversar, criar amizades. É uma questão social. Então, o que eu quero é que você comece a observar você. Se você é uma pessoa de instinto preservação, trabalho, né, dinheiro, eh, segurança... Ou se você é instinto sexual, que é mais voltado a, a estar olhando, uma, uma espécie de uma certa pequena volúpia, né? De observar as coisas como estão. Ou então é o subtipo social. Você é mais grupos. Por que eu estou falando isso? Porque quando você começar a descobrir isso, você vai começar a descobrir qual é a tendência da sua máquina. Eu, às vezes, vou andar com o carro, eu solto do volante para ver que tendência se ele vai para um lado ou vai para outro. Se ele vai para um lado ou vai para outro, eu vou ter que ele vá lá para é, alinhar as rodas. A mesma coisa você. Então, comece a observar se você é uma pessoa de estilo de preservação, é, sexual ou social. Porque você vai ter que... Começar, vai ter que não. Você vai corrigir isso se você desejar. Você vai começar a observar como é que até a tua máquina funciona e aí você vai conseguir fazer com que ela faça aquilo que você realmente quer. Esse vídeo ficou um pouco longo, é um pouco complicado, mas vale a pena assistir para você ver qual é a sua tendência, para que lado a sua personalidade está puxando você. Se foi para um lado bom e que você gosta, continue isso, senão você vai daí corrigir. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, por favor, né? dê um like um like. Acesse nosso site, acesse as nossas ferramentas de conhecimento. Um grande abraço, um beijo para todos vocês no seu coração. Tchau, até o próximo vídeo.